Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nessa edição você vai ver. TRT promove audiências para buscar acordos durante a Semana Nacional da Conciliação. É mais uma oportunidade que os patrões e os empregados têm de solucionar, principalmente aqueles casos que estão aí há, há muito tempo na Justiça. Em estúdio, você vai saber mais sobre os conceitos de governança pública com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Você ainda confere os quadros Tome Nota, Giro da Semana e Decisão. É agora no Trabalho em Revista, que está só começando. Conciliar a decisão é nossa. Com esse tema, a Semana Nacional da Conciliação promoveu um multirão de audiências em todo o país para tentar resolver amigavelmente os processos trabalhistas. Veja na matéria como foram as ações aqui no TRT de Mato Grosso. É aqui dentro dessa sala que foram resolvidos grandes problemas. Alguns acordos, como do caso do seu Pedro, que já se arrastavam há pelo menos sete anos. Ele queria receber verbas trabalhistas. Por manusear produtos químicos durante o tratamento de água da antiga Sanecap, onde trabalhava. Ele tinha sido contratado por uma empresa terceirizada para realizar o serviço e não havia recebido ainda pagamentos por insalubridade e periculosidade. Foi excelente, uma grande oportunidade para nós trabalhadores, né? Sete anos de espera que agora foi concretizada, né? Fechamos o acordo. O acordo foi feito durante a Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, da qual o TRT de Mato Grosso participou. Tanto o empregado quanto o patrão viram na semana uma oportunidade para agilizar e resolver o processo. A conciliação é sempre uma solução boa para a solução de demandas. E a satisfação do cliente, da empresa, a intenção, a intervenção do juiz representa a efetividade de justiça. É sempre válido né, para as duas partes estar solucionando os conflitos. Então o acordo é bom tanto para a empresa quanto para o empregado que está há muito tempo esperando né, a solução do processo. Com o tema conciliar a decisão é nossa, o objetivo foi buscar a solução de conflitos com as próprias partes envolvidas. Essa semana ela é muito importante, até porque é a, un... é a última Semana Nacional de Conciliação. Dessa feita, ela é, ela é determinada, ela é coordenada pela... pelo CNJ, então ela abrange todas as justiças. Então é mais uma oportunidade que os patrões e os empregados têm de solucionar, principalmente aqueles casos que estão aí há, há muito tempo na justiça. Nem mesmo a distância foi problema para se fazer acordo teve audiências também por videoconferência. É muito mais produtivo né a audiência por vídeo, é, possibilita que a gente, do local que nós estamos, realizemos várias audiências em várias varas do interior, o que facilita bastante na locomoção, na celeridade e possibilita incluir vários processos em pauta. né Eu vejo um muito positiva essa Semana da Nacional da Conciliação, porque possibilita as partes comporem, uma vez que, às vezes, o advogado tem dificuldade em entrar em contato com o seu cliente, o seu cliente retornar para uma composição autorizando uma composição e o reclamante ou o reclamado estando presente na audiência, eles conseguem chegar a um consenso e a uma composição. Nós tivemos um resultado é, bem superior ao do ano passado, foram mais acordos, os valores foram é, foram bem mais elevados e, além disso, nós conseguimos solucionar vários processos antigos, processos que tramitavam aí desde 2010. A arrecadação de valores no ano passado, ela alcançou a, a quantia de 3.863.900 reais e esse ano ela já ultrapassou a mais de 100% desse valor. Então nós arrecadamos aí um, um, praticamente mais do que o dobro do ano passado. A decisão que assinar a Sinara Álvares traz para a gente agora é sobre um trabalhador que teve o braço amputado após um acidente. A empresa foi considerada responsável e poderá pagar parte da indenização com o valor do seguro de vida.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 Empregados da empresa Azul, que trabalham no aeroporto Marechal Rondon, ganharam na Justiça o direito de receber adicional de periculosidade. Veja isso e muito mais no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho determinou que a empresa Azul Linhas Aéreas pague adicional de periculosidade aos seus agentes, auxiliares, supervisores e gerentes de aeroporto. A decisão da segunda vara do trabalho de Vazegrande Grande foi mantida pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A decisão determina o pagamento de 30% sobre o salário e de forma retroativa a outubro de 2011. O processo é uma ação civil coletiva, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários, que teve como base de perícia o aeroporto Marechal Rondon, em Varzé Grande. O desembargador Tarcísio Valente, relator do recurso na primeira turma do TRT, lembrou que são consideradas atividades perigosas previstas na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, aquelas realizadas nos postos de reabastecimento de aeronaves, alcançando todos os trabalhadores que operam na área de risco. O Getrim, Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho promoveu palestras sobre a importância do trabalho seguro para empregados do Hospital Geral de Cuiabá. O setor hospitalar é a terceira atividade com mais comunicações de acidentes de trabalho em Mato Grosso. O grupo é coordenado pelo TRT de Mato Grosso e a palestra foi ministrada pela Juíza do Trabalho, Daina Lannes. Quase um ano após a reforma trabalhista, o número de acordos firmados na Justiça entre empregados e empregadores cresceu. O valor pago em conciliação entre dezembro de 2017 e setembro deste ano subiu 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho e apontam ainda uma redução de 38% no número de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. As varas de todo o país receberam 1,4 milhão de reclamações trabalhistas entre dezembro do ano passado e setembro, ante 2,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Para especialistas, tanto o aumento no número de conciliações quanto a redução no número de processos ajuizados são reflexos da reforma trabalhista. As principais causas seriam a possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais e, por outro lado, a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária e as custas processuais para quem perde a ação. E no próximo bloco... Vamos falar sobre governança pública. A entrevista é com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Não saia daí, e a gente volta já.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 Descobri que eu posso ser quem eu quiser, o um super-herói, o nacional. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, te me dá medo.